Fala aí, povo bonito! Continuando aqui o nosso curso, eu vou é, trazer para vocês algumas questões de vestibulares, né? Para a gente saber como é que essa parte inicial do, do nosso curso de função do primeiro grau pode ser cobrado, tá bom, pessoal? Então a gente vai trabalhar isso. Antes eu peço para você se inscrever, curtir o nosso vídeo e compartilhar o nosso material, beleza? Fica aí que a gente vai começar mais uma aulinha. Bom, pessoal, a nossa primeira questão aqui é da 6 Grand Rio, e ela diz o seguinte, ó, o valor de um carro novo é de 9 reais e com quatro anos de uso é de 4 reais. Supondo que o preço caia com o tempo, segundo uma linha reta, olha uma dica bacana aqui, ó, que essa função é uma função do primeiro grau, uma função afim. É, o valor de um carro com um ano de uso é, pessoal, para a gente descobrir... Tanto a valorização, quanto cresceu ou quanto decresceu o valor de uma função, né, o valor inicial de uma função, é muito importante a gente descobrir o coeficiente angular. Eu até falei para vocês na aula anterior que o coeficiente angular nos informa essa, é, é, é, esse detalhe tão precioso da função do primeiro grau, ou função afim, tá? Então, descobrindo o A, o coeficiente angular, a gente sabe que para cada unidade de tempo, para cada unidade da variável independente, que no caso, o nosso exemplo aqui é o tempo, para cada unidade do tempo aqui, quanto é que vai ser o valor do carro? Ele vai subir ou vai diminuir? Aqui diz no problema que ele vai diminuir, mas quanto ele vai diminuir? Esse é o nosso objetivo, descobrir o valor de A. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe, eu gosto sempre de desenhar que o valor hoje desse carro, vou até colocar aqui, ó, hoje ele é de quanto, pessoal? Ele vai ser de R$ mil reais. E daqui a quatro anos, ó, vou colocar aqui, ó, quatro anos ele vai estar tá valendo quanto aí, ó? Quatro mil reais, tá bom? Então ele, o problema, né, está pedindo o valor do carro daqui a um ano. Então, com um ano, qual vai ser o valor desse carro? Então, a gente vai ter que descobrir esse valor. Olha só, se a gente descobrir o A, está excelente. E a gente sabe que é uma função do primeiro grau, ela tem essa cara aqui. Ó. No caso aqui, eu estou envolvendo né, o valor do carro, que está em função de quem? Em função do tempo. Então, já descobri a minha variável dependente e a minha variável independente. E ela, a, a função do primeiro grau ela tem sempre essa cara aqui. Ó. A vezes a variável independente, que no caso o nosso problema aqui é T, mais o B, sabendo que A e B são números reais, não é isso, pessoal? Bom, uma informação importantíssima que a gente poderia até descobrir o valor de B é o seguinte, que hoje, quando o tempo é zero, vou até colocar aqui, ou hoje, nada mais é que o tempo sendo igual a zero. Se você jogar nessa fórmula aqui, pessoal, olha só, é, V... Em função do tempo, tempo sendo zero, vai ficar A vezes zero, ó, A vezes zero mais B. Então, observe que o valor do carro hoje, que é t igual a zero, vai ser igual a zero. A vezes zero é zero, vai ser igual ao próprio B. E esse B aqui, ó, o valor de hoje não seria o nosso 9 mil reais? Então, 9 mil reais é igual ao valor de B. Então, olha só, eu tenho a minha fórmula aqui, eu vou até reescrever ela, ó. Eu tenho o meu valor né, do automóvel em função do tempo, que vai ser igual a A vezes o tempo mais 9 mil. Então, eu já tenho parte da minha fórmula. Outra informação que eu tenho que eu tenho aqui é que daqui a 4 anos o valor do carro vai estar tá igual a 4 mil reais. Ou seja, olha só, que, olha só que informação interessante também. O valor do carro daqui a 4 anos, quando o tempo é igual a 4, vai ser A vezes o 4 mais 9.000. Só que eu tenho o valor do carro daqui a 4 anos. É quanto, pessoal? Olha só que bacana. 4.000 reais. Então, eu vou substituir V de 4 por 4.000. Então, vai ficar aqui. 4.000 é igual a 4A mais 9.000. Ou seja, o 4A aqui ó, vai ser igual a menos 5.000. E tem... É, é, tem até uma lógica ser negativo. Por quê? Porque o A aqui, ó, se você pegar 500 e dividir por 4, vai dar 125, né? Então, ficar menos 125, mais um zero, 1250. Esse A, como eu falei para vocês, ele é o, eu digo, o protagonista da função do primeiro grau. Porque ele me diz exatamente, para cada unidade da variável independente, que no caso do nosso problema aqui é o tempo, para cada unidade de tempo, para cada ano, o, nosso, o, o valor do meu automóvel, ele decresce, por isso que é negativo, ele está decrescendo R$ reais Ou seja, cada ano o valor do carro diminui R$ reais Olha só que maravilha! Ou seja, não preciso nem montar mais fórmula. Eu, para descobrir daqui a um ano, eu vou pegar o R$ mil e vou subtrair de R$ 1.250,00. Vocês vão ver que aqui vai dar R$ 7.750,00, seria a alternativa C tá, pessoal? Olha só que bacana esse problema, né? A gente vai resolver aqui agora a questão do número 2, fica aí. Bom, pessoal, questão número 2 diz o seguinte, ó. Uma, uma produtora né, pretende lançar um filme em fita de vídeo. Então, fita de vídeo e prevê uma venda, ó. Tá prevendo aqui uma venda de 20 mil cópias. Informação que a gente precisa guardar. O custo fixo de produção do filme foi, é, foi de 150 mil reais. Então, esse aqui é um valor fixo, né? De 150 mil. E o custo por unidade foi de 20 reais. Então, o que, é que a gente precisa interpretar aqui? O custo tá dependendo de quem? O custo vai depender da quantidade de cópias produzidas. É importante a gente enxergar essas variáveis. Então, tem um custo e tem a quantidade de cópias produzidas. Existe um valor ali de 150 mil, que independente da quantidade de cópias produzidas, é, já é um valor fixo, que está dizendo ali 150 mil. Então, esse 150 mil já é um custo independente da quantidade de cópias que eu vou produzir. E eu tenho ainda o custo por cópia, que é de 20 reais. Então, não sei se vocês concordam comigo. E o custo total, ele depende da quantidade das unidades, né? É de cópias produzidas. Então eu tenho aqui ó, que o custo total, ele vai ser quem? O valor fixo, que já é um valor que depende da quantidade de cópias, mais R$ por cópia. Eu chamei de U aqui, ó. Isso aqui, esse U é a quantidade de unidades, né, de cópias. Tá bom, pessoal? E ele me diz o seguinte, ó, ele está querendo saber o preço que eu posso colocar nessa é, nessa fita né, para que pelo menos cubra o custo quando eu falo preço mínimo deverá ser cobrado por fita para não haver prejuízo eu estou dizendo que é, se eu for vender essas fitas qual é o preço que eu preciso colocar nessa cópia para que pelo menos seja igual o custo total então a gente primeiro precisa saber qual vai ser o custo de 20 mil unidades então eu vou pegar esse U aqui ó, e substituir por 20 mil então o custo total para 20 mil unidades, a gente sabe, né, que basta substituir aqui em um, então tem tenho 150 mil mais 20 vezes 20 mil. Olha só que bacana! 20 mil é 20 vezes 2 dá 40, então o custo total para 20 mil unidades vai ser igual a quem, ó 150 mil mais na verdade aqui é 150 mil, né, Vou colocar mais um zero aqui. Mais, ó, 20 vezes 2 é 40, e complemento com esses quatro zeros aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 450 mil. Então, o custo total para 20 mil unidades vai ser quem? Vai ser 150 mil mais 400 mil, que dá 550 mil. Conta comigo? 550 mil. Então, isso aqui é o custo para 20 mil cópias. Se a gente quer saber o preço por cópia, para que pelo menos vença aí, né? Pensa não, mas pelo menos empate com o custo, porque é isso que ele quer, o preço mínimo, para que não tenha prejuízo. Eu vou pegar esse custo total e vou dividir ele. ó Olha só que bacana, pessoal. veja se o raciocínio aqui está bem rápido né, e objetivo. E vou dividir pela quantidade de cópias. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou vendo o preço né para cada cópia. Quando eu divido, eu estou vendo o preço para cada cópia. Então, se a gente for dividir aí, é, 55, eu poderia até dividir 55 por 2, né? que vai dar... É, porque aqui, ó, se eu pegar o 550, olha só que bacana, para a gente ganhar tempo. Ó. 550 mil dividido por 20 mil, eu vou simplificar aqui, ó, esses três zeros. E esse aqui, 50 por 2 dá 25, 5 por 2 dá 2,5. Então, vai dar é, 27,5 é o valor de cada cópia, para que pelo menos, né? Se eu pegar esses 27,50 e multiplicar por 20 mil, que é a quantidade de cópias, vai dar pelo menos 550 mil. Ou seja, eu vou pelo menos igualar o meu custo. Deu para entender, pessoal? Questãozinha bacana, né? O raciocínio é, show de bola de matemática básica também aqui. Então o resultado aqui seria a letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Bom pessoal, questão número 3, que é o na PUC de Minas. E ela fala o seguinte, ó. E é bem clássica essa função aqui, tá? essa Esse tipo de questão, esse tipo de cobrança. Uma função do primeiro grau falou isso. Ó, vamos guardar essa informação aqui, ó. f de x é igual a x mais b. Isso aqui é clássico, tá? É tal que f de menos 1 é igual a 5. Quando ele fala que f de menos 1 é igual a 5, lembre o seguinte, ó, que a gente tem dois pontos. Um, quando x é menos 1, y vai ser 5. E o outro ponto aqui, ó, quando o x é 3, o y vai ser menos 3. Você já tem aí dois pontos dessa função. Olha só que bacana. Dois pontos dessa função. Beleza. Só que ele quer o, um terceiro ponto. Ele quer saber quando o x é zero, o y vai ser quem? É esse y que ele quer descobrir. Pessoal, olha só. Para a gente calcular né, o valor de uma função, que é o valor de uma função, quando o x é zero, o y vai ser quanto? É o valor de uma função. A gente, primeiro, precisa descobrir o a e o b dessa função. É muito importante a gente saber disso. Só que a gente tem dois pontos e, com dois pontos, a gente consegue resolver tranquilamente. Como? Bom, olha só. Esse ponto aqui, quando o x é menos o y, é 5. Então, vamos fazer o seguinte. ó. f de, quando o x é menos 1, um, vai ser quem? Vai ser a vezes menos 1, um, que é menos a, mais b. Não é isso? É. E a gente já sabe que menos 1 um é 5. Quando f... É, quando x da função é menos 1, né, o valor da função é 5. Então, f de menos 1 é 5. Então, eu vou substituir aqui. Ó, 5 é igual a menos a mais b. Outra informação, com o segundo ponto. já foi com o primeiro, vou com o segundo. Vou utilizar ele como, nosso, é, como informação importante. Então, quando, se eu quisesse encontrar aqui o f de 3, eu sei que esse resultado aqui vai ser quem? Ó, a lei da função 3 vezes a. Então, eu tenho aqui 3a mais b. E olha só, f de 3, a gente já sabe que é menos 3, então vai ficar menos 3 é igual a 3a mais b. Olha só que bacana, aqui eu tinha uma equação com duas incógnitas, então tinha um problema aqui. Só que agora eu encontrei uma segunda equação com as mesmas incógnitas, então eu formo um sistema de equações aí, pessoal, tá? Então eu poderia até dizer aqui o seguinte, ó, que b ele não é igual a 5 mais a? É. Então, eu vou pegar esse valor aqui, tá? esse b aqui, vou jogar na segunda equação. Então, eu tenho aí que menos 3 vai ser igual a 3a, né? mais b, que é 5 mais a. Então, eu tenho 3a mais a é igual a 4a. Esse 5 que eu vou passar para cá vai ficar menos 8. Menos 8 é igual a 4a. Ou seja, a vai ser igual a menos 2. Então, eu tenho o valor de a da minha função. Poderia encontrar o valor de b também. Ó. O b aqui vai ser quem? 5 mais A, só que o A é menos 2. Então, vai ficar 5 menos 2, que é igual a 3. Show de bola. Então, já tenho o meu A e meu B. Resolvendo aqui, ó, ou copiando, né? reescrevendo a minha lei da função, já que eu tenho A e B agora, vai ficar assim, ó, menos 2x mais B, que é 3. E ele quer quem? Ele quer o valor da função quando x é zero. É isso que ele quer, o f de zero. Tá, pessoal? Então, f de zero... Vai ser igual a 2 vezes 0, ou menos 2 vezes 0, mais 3. Então, f de 0 vai ser igual a 3. O ponto, é, um dos pontos dessa função é quando o x é 0 e o y é 3. 0 e 3. Beleza, pessoal? Então, que seria aqui a letra C. Já deixei aqui a resposta para você tentar praticar um pouco antes. Tranquilo? Vamos para a questão de número 4. Bom, pessoal, vamos à questão número 4, que eu acabei criando aqui é, para você, né, caso venha cair uma questão dessa, não ficar aí no sufoco, tá? Essa questão diz o seguinte, ó, obtenha a equação da reta que passa, ó, equação da reta, então, ó, clássico também, pessoal, y é igual a x mais b, ou f de x é igual a x mais b, tanto faz, é a mesma coisa, tá? Ele pede para encontrar essa equação, onde o coeficiente angular é igual a 3. Olha só que bacana! Então, a gente já sabe o valor de A, que o coeficiente angular é o valor de A. Então, já vamos adiantar atualizar essa equação aqui né, da reta. Então, eu tenho y é igual a 3x mais b. Então, está faltando quem aqui para ela ficar completa? Está faltando o valor de B. Só que uma informação importante que o problema nos dá é que esse ponto faz parte dessa reta. Se este ponto faz parte dessa reta, então ó, o x aqui tá, do ponto é 2. E o y do ponto é igual a menos 5. Ou seja, quando x é 2, o y é menos 5. Então, quando o y é menos 5, o x dessa equação vai ser 2. É só substituir para encontrar b. Então, 3 vezes 2 mais b. Então, pessoal, aqui vai dar 6, passa para lá, vai ficar menos 6. Né? O b aqui ó, vai ficar igual a menos 6. Ou seja, se eu já tenho um a né? e agora eu acabo de descobrir o b, né? que é, no caso, aí, menos 6, não, menos 11, né? porque com menos 5 ali vai dar menos 11, então, ó, menos 11, eu vou ter a equação da minha reta. Vou até copiar ela aqui, só que eu gostaria de mostrar para vocês uma outra visão, né? mais geométrica, podemos dizer assim. Então, eu tenho aqui ó, que 3 vezes A, ou melhor, 3 vezes X, mais B é a nossa é, equação. Então, vai ficar menos 11. Estaria aqui a equação da minha reta. Beleza, pessoal? Questãozinha bacana, que cai muito na geometria analítica, também na função do primeiro grau. É, uma forma interessante de enxergar esse problema é o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês, é, tentar fazer um esboço bem rápido de um gráfico, para a gente tentar enxergar esse problema para um, um pro outro caminho. Olha só, quando a gente tem um ponto, né, o coeficiente angular desse ponto, que é no caso o a o coeficiente angular dessa, dessa reta, né, então eu vou ter um ponto aqui dessa reta, vou chamar isso aqui, é, de x1 e vou chamar isso aqui, o x1 vai ter a sua ordenada igual a y1. Um outro ponto dessa reta, vou colocar aqui, ó. Deixa eu subir um pouco mais. Colocar aqui, tá? Esse ponto ela vai ter aqui, ó. Ó, ele vai ter aqui o a abscissa 2 e eu vou chamar aqui de ordenada 2. Então são dois pontos e uma reta passa neles. Beleza? Então a reta passa por eles. Olha só que bacana o coeficiente angular, eu mostrei isso para vocês na aula passada. Nada mais é que a variação que existe aqui na função, não é isso? Essa variação aqui, ó, que a gente chama, costuma chamar de delta y, dividido por essa variação aqui, ó, pessoal. Essa variação aqui, ó, ou seja, de x2 dividido menos x1, né? Vou colocar aqui delta x, melhor, delta x. Que é essa variação quando eu pego o delta y, que é a variação de y, ou seja, y menos y, e divido pela variação de x, eu falei para vocês na aula passada que isso aqui nada mais é, é a informação, o valor que eu vou ter ali, vai ser o quanto a minha função cresce ou decresce para cada unidade da variável independente, para cada unidade do x. Foi isso que eu falei para vocês na aula passada, de uma forma bem mais prática, objetiva, olhando no gráfico. Então, olha só que bacana. Essa variação de y aqui nada mais é que o y2. Então, eu vou até fazer o seguinte, ó. eu já tenho um ponto. Né? Um desses pontos aí é o 2 e o menos 5. O outro ponto vai ser um ponto genérico da minha reta. Eu vou chamar ele de x e vou chamar ele de y. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Então, imagine que tem um ponto que eu já tenho a, a, as coordenadas aí é explícitas e um outro ponto que é genérico, que ele faz parte da reta e pode estar em qualquer posição. Olha só que bacana! O valor de A a gente já sabe que é igual a 3. E esse 3, então, vai ser igual a quem? A variação de y. Então, vou escolher isso aqui primeiro. Então, a variação de y, que é menos 5 menos y, ó, vou colocar aqui, menos 5 menos y, dividido por a variação de x. Então, vou pegar o x da primeira, né, que é 2, e subtrair do x da segunda, que é x. Então, vai ficar 2 menos x. Se você organizar essa equação aqui, ficaria o seguinte, ó, 3 vezes 2 menos x vai ficar igual a 6, menos 3x, Concorda comigo, isso aqui vai ser igual a menos 5 menos y. O y passar ele para cá vai ficar positivo, isso aqui vai ficar igual a quem? Ó? A 3x, que vai para o segundo membro, vai ficar positivo, e o 6 vai vir para cá vai ficar negativo. Menos 5 menos 6 vai ficar igual a menos 11. Então, olha só, eu encontrei a mesma resposta, claro, né? de uma forma diferente, apenas analisando ali geometricamente no plano cartesiano. É uma forma interessante também de enxergar esse problema, beleza, pessoal? E eu gostei de fazer essas duas formas de resoluções para a gente ampliar um pouco nossa visão quanto ao coeficiente angular de uma equação, de uma função do primeiro grau. Beleza? Vamos para a questão do número 5. Bom, pessoal, questão de número 4, é, de número 5, na realidade, a gente vai, ser, vai fazer aqui duas questões, Tá? Ela diz para encontrar a lei de correspondência das funções abaixo. Então, eu tenho essa primeira função aqui e essa outra aqui. Ó. Vamos tentar respondê-las, né? Quando ele fala a lei de correspondência, ele está pedindo para você a lei da função. Tá? A lei de correspondência é a lei da função. Tranquilo? E aqui nessa primeira etapa, olha só que bacana. Como é que a gente faz para descobrir a lei de uma função? A gente sabe que a lei da função do primeiro grau é uma reta ali. É escrito da seguinte forma. A x mais b, não é isso? E eu falei para vocês na aula passada que esse azinho aqui é o coeficiente angular. É o quanto a minha função cresce para cada unidade em x. Ó. Então, ele está envolvendo x e y aqui. Não é isso? Então, olha só o que eu tenho aqui. O b também. Então, eu preciso encontrar o a e o b. Para eu encontrar o a, quando eu olho o gráfico do primeiro grau, da função do primeiro grau, é muito tranquilo. Eu já falei para vocês. Ó. Eu vou olhar uma unidade variando aqui. Ó. Se eu tenho nessa possibilidade. Se eu olho a, a, a variação de uma unidade, de 0 para 1, ou também de, sei lá, se é possível ver de 1 para 2, variando aqui, quanto vai variar minha função? Quando o x era 1, um, o y aqui era 3. Quando o x é 2, o y aqui passa a ser, ó, então já está meio difícil saber quem vai ser o valor de y, está vendo? Então, vamos tentar enxergar é, o valor quando o x aqui é de 0 para 1. Então, ó, quando o x é 0, y é 1. Um. Então, pessoal, de zero para 1 um cresceu, de 1 para 3, então subiu aqui ó duas unidades. Então, o valor do A é 2, é o quanto a minha função cresce para cada unidade em x. É muito interessante a gente enxergar assim. Então, tem o seguinte, ó que o valor f de x vai ser igual a 2x, só falta o B. Eu falei para vocês na aula passada que o B é exatamente onde a nossa reta porta o eixo do da variável dependente, no caso aqui o y. Corta onde? Corta em 1, um positivo, mais 1, um, então vai ser mais 1. Um. Vai continuar o mais aqui. Ó. Se cortasse aqui menos 2, menos 3, menos 1, um, seria menos 1, um, menos 2, menos 3, da forma que ela cortar, o ponto que ela cortar aqui o eixo das ordenadas. Beleza, pessoal? Tranquilo, assim mesmo, como eu estou mostrando para vocês. Tá? Vamos fazer aqui agora a próxima para finalizar o nosso, a nossa aulinha de hoje. Então, da mesma forma, é uma reta, é, então, ó, y igual a ax mais b. Aqui está falando de y aqui, está falando de x aqui também, é por isso que eu escrevi y igual a x mais b, lembrando que o x vai estar sempre na horizontal, esse valor que está ligado ao a aqui é a nossa variável independente, e o y é a nossa variável dependente, o y depende de x, tá? Então, vamos lá. como é que a gente faz aqui valores mais fáceis, mais fáceis, né, mais fáceis? mais fáceis de se enxergar. Pessoal, olha só, eu tenho um ponto aqui, ó, é para cada unidade será que eu enxergo essa unidade? Se a gente tentar ver aqui, ó, eu tenho que quando x é menos um, y é 2. Quando x, observe aqui que a gente ele está passando aqui na metade do caminho, ó, tá vendo? Ele passa na metade do caminho. Então aqui seria o meio, né? Ou meio, ou eu poderia pegar aqui também, ó. Não tem problema algum, tá? Eu não preciso, e é por isso que eu coloquei essa questão, eu não preciso pegar é, apenas para cada unidade. Claro que meu A vai ser essa, exatamente essa, essa comparação. Para cada unidade em X, eu vou ter quanto na minha função, quanto ela vai crescer ou quanto ela vai diminuir, no caso aqui vai diminuir. Eu posso pegar dois pontos quaisquer, se eu tiver dois pontos excelentes, porque eu já mostrei para vocês que o A, ó, vou colocar aqui, ó, o A é a variação do Y pra, pela variação do X de dois pontos. Então, essa variação do y aqui, ó, são de dois pontos. O, o, a abscissa de 1 com a ordenada do primeiro ponto e a abscissa do segundo com a ordenada do segundo. Tá? Lembrando que o primeiro ponto aqui, ó, quando x é menos 1, y é 2. Então, já posso colocar aqui. Ó, quando x é menos 1, y é 2. No segundo ponto, eu tenho essa informação também. Ó, quando x é zero, o y é menos 2. Olha só, quando eu tenho dois pontos, eu consigo encontrar o ar tranquilamente. Então, quem vai ser esse nosso ar? Ele vai ser... Menos 1, um, menos 0, que é a variação de y. Menos 1, um, menos 0, tá ok? E é, avalia, a variação, na verdade do y, né? Eu acabei pegando o x ali, ó. A variação do y, então, 2, menos, menos 2. 2, menos, menos 2. Lembrando, muita gente acaba errando. Se você escolheu de cima primeiro, tá? Pegou a abcissa de cima do primeiro, a variação de x, você vai ter que pegar a abcissa também do primeiro ponto lá de cima, tá? Então, vai ficar, ó, menos 1, um, menos 0. Então, você tem aqui 2 menos menos 2, ou 2 é menos com menos é mais, vai ficar 2 mais 2, que é 4, dividido aqui por menos 1, um, beleza, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a menos 4. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, ó, que para cada unidade em x, a minha função diminui 4 unidades. Observe que sim, ó, daqui para cá é 2, daqui para cá é 2, então, no total deu 4. Então, para cada unidade aqui, a minha função decresceu 4 unidades. Então, reescrevendo o meu gráfico aqui, eu ficaria y igual a menos 4x mais b, b é onde corta o eixo y, então vai ser em menos 2, ó. rápido, dessa maneira, pessoal. Então, eu tenho aqui o valor, a lei da minha função, beleza? Então, eu acho, pessoal, que esse vídeo aqui ele foi muito completo é, com os assuntos que a gente já viu na aula passada, beleza? A gente vai ter alguns assuntos a mais, porém, eu achei muito interessante o que a gente viu aqui hoje, tranquilo? A gente se vê na próxima aula, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui para ajudar o nosso projeto a seguir é, adiante. Beleza? Valeu, até a próxima.